Olha, eu tive que desligar o meu aplicativo aqui agora para poder alertar você, principalmente que gosta de pegar qualquer tipo de corrida que acha legal pegar essas corridas na qual o passageiro não embarca dentro do seu carro falar para você levar algum objeto, um documento, alguma coisa e olha só o que aconteceu com o nosso parceiro uma coisa eu falo para você, esse tipo de coisa pode gerar cadeia para você eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem o que, que eu estou falando e depois eu vou comentar sobre o caso. Aqui, ó. Então vamos lá rapaziada. Vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Acabou de acontecer comigo aqui. Bem rapidão aqui para esse vídeo não ficar longo. Peguei uma viagem lá no Parulim, nome da passageira Sandra. Destino final, Miguel Calufo, aqui no Cajuru. Tô aqui no Cajuru aqui, ó. Agora eu saí de lado, exatamente do endereço, porque acabei tretando com essa pessoa aqui, ó. Leonardo. Essa é minha letra. Porque a hora que ela entregou esse envelope para mim, falou que o cara ia receber... A pessoa que ia receber era Leonardo. Que eram os documentos. E ali o cara ia pagar a corrida. Oito reais. Míseros oito reais no Indriver. Chegando ali... O cara, ah, você trouxe a encomenda? Trouxe. Falei assim, ó, oh, é oito reais, amigo. Pera aí, vou lá dentro pegar. E falou, tem como você me entregar? Eu falei, não, cara, você traz lá o dinheiro. Por fim, eu te entrego. O cara ficou doido. Até chutou a lateral do carro que eu peguei e saí dali cantando pneu. Cantando pneu. E vamos ver o que que tem dentro do envelope que ela falou que era documentos. Pasmem, meus amigos, pasmem, tá aqui, agora não quer sair, ah, tá aqui, ó, ó, olha o que que tem dentro do documento aqui, ó, olha aqui, ó, vê se tem cabimento o um negócio desse daqui, ó, por que que seus filhos das putas estão usando esse driver aí, ó, pra usar nós como mula pra levar droga pra esse filho da puta aí, cara, vou plintar, cara, a corrida dessa mulher e vou, eu, eu tô aqui perto da furtos que vou, vou fazer uma denúncia em cima dela, cara. Só que daí você vai fazer uma denúncia, sendo que você tá trabalhando com a porra de um aplicativo dessa daí, cara, que apesar que... Ó, eu tô nervoso, eu tô sem palavras, cara. É uma merda mesmo. E Esse é o vídeo que eu quero mostrar pra você, que eu acabei de receber. Eu acho que tá circulando demais aí nos grupos de WhatsApp. Que, olha, você que tem costume de pegar qualquer tipo de passageiro... Qualquer tipo de serviço, como esse aqui, de transportar um documento, transportar uma mochila, uma carteira, sempre que você for fazer esse serviço, por mais que você goste de fazer... Sempre olhe o conteúdo de dentro do envelope, da carteira, da bolsa, mexa, afaste-se alguns metros à frente e olhe para ver se não tem algo de errado, porque se você for parado em alguma fiscalização você pode ter certeza que você vai ser levado para a delegacia, até você se explicar falando que foi um passageiro que fez o trâmite e tudo mais, você já está ferrado. Já não bastasse hoje em dia, os passageiros inventaram a Uber Kombi, Uber Cafetão, Uber Coração de Mãe e agora inventou o tal de Uber Mula. É complicado meu amigo, então se você tem esse costume de atender qualquer tipo de chamado, comece a prestar mais atenção porque pode dar ruim para você. Esse é um vídeo alerta para deixar você avisado do que está acontecendo. E se caso aconteceu na InDriver, mas acontece também na Uber, acontece também na 99. Todo tipo de viagem que a pessoa pede para levar algum documento, levar alguma bagagem que o passageiro não está dentro do carro, que vai pagar no final da viagem, sempre desconfie. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Falou, tchau!